Oi galerinha, como vocês estão? Eu estou de boa hoje, estou de boa, tudo tranquilo aqui em casa, tudo tranquilo aí, as pessoas provavelmente estão. Então, gente, eu decidi fazer esse vídeo porque, tipo, eu tava navegando pela China, sempre navegando pela China, com aquele remando pelas páginas da China procurando jogos, exemplares, jogos. Jogos exemplares né Como Como muitos sabem Jogos exemplares ó Só jogos exemplares né Muitos jogos exemplares Só jogos exemplares Então eu estava pegando meus negócios grátis Que você tipo Se você não sabe o Natal tá dando cartas colecionáveis, emotes e Consumíveis Entende? Tipo, ó, ó Aqui, ó, galera ó. Tá vendo esse Steam seller Esse negócio aqui em inglês Que eu não vou ler porque senão eu vou passar vergonha na internet Então, você aperta aqui, ó Tipo, a cada dia, tipo, as 4 horas, ó Tipo, então, todo dia eu vim aqui, ó As 4 horas, ó Pegava o item, ó Tipo, apertei aqui, ganhei o item Aí você vai ganhando o item, tipo... Aqui, ó Viu? É tipo, você ganha esses itens Assim, entendeu, guys? É isso daí E tipo, Carta colecionável Você tipo, tem aqui, ó Tem aqui, ó Steam, War você vota nos joguinhos Aqui, ó, votou, votou, ganhou Oito cartinhas, se você não sabe Você ganha oito cartinhas Oito cartinhas tranquilas o, o, pra você fazer o um negócio, são oito cartinhas Tipo, cada, cada arte aqui, ó Tá vendo essa arte aqui, ó aqui aqui aqui, aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui São artes, elas Simplesmente você pega elas Tipo, tem all papers delas Se não me engano, tem all papers dela Tipo, quando você completa as cartas Aí você completa todos Ganha oito cartas, beleza? Tá Também tem outro jeito de ganhar cartas Que é aqui, ó Tá vendo aqui, ó, guys? Ó. Belezinha, apertou aqui rapidinho, ó. Ô, já foi aqui, ó. Já foi rapidar, só speed art. Speed art aqui. <risos> Entendeu? Olha aí, ó, guys. Ganhei um item novo aqui. Vocês podem ver. Eu ganhei esse novo item, beleza? Aí você faz três vezes isso daqui por dia. Porque, tipo, depois das 4 horas, eu acho, tipo, não sei. Sempre faço depois das 4 horas, já pego meu negócio grátis. Vai até o dia 28, sabe? Então, você pode pegar seu negócio grátis. Belezinha, guys? Então, tranquilão. Só que aí vem o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é o que os consumíveis fazem. Sim. Os consumíveis dão experiência. Pra você, que é viciadar, sim, o pai na sua Steam, velho. Isso é pra você, velho. Isso é pra você, cara. Isso é pra você, cara. Como assim, velho? Nossa, melhor negócio possível. Tipo... Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Galerinha, vocês compram o consumível lá, seis... No máximo, eles são oito centavos, tipo, estourando oito centavos. Vocês pagam seis lá. Usou... Usou, como vocês podem ver na tela aí, 25 de XP grátis. Entendeu? Entendeu? É tipo isso, cara. É tipo isso. Usou, usou 10? 200 e pouco de XP, velho. Tranquilão, velho. Uma coisa que eu não aconselho muito pra vocês fazerem. Tipo, é o mais de 100 leves como tá na print aí, velho. Nossa, 100 levels, cara. Meu, não faz isso, velho. Não upa sem levels, por favor, velho Não upa sem levels, velho. Olha isso, o cara upou sem levels. Tipo, ele tem a medalha mais 100. Tipo, ele ganhou 351. Tipo, olha o meu! Olha o meu. Eu pei 27. Eu tenho 27. Upado, beleza? Eu tenho 27. Você pode ver que eu tô com 262, tipo. Com 10, você já tava com 200 e pouco, cara. Então, tipo, não vale muito a pena. Ou por umas 12, que você vai ganhar ainda 15 de XP até os 18, eu acho. Aí tu consegue acumular bastante, beleza? Tipo... Sabe por que essa dica vale muito? Tipo, porque são só 10 coisas. No máximo, 80 centavos, né? Por 200 XP. Tipo, uma medalha, você tem que upar dois levels de medalha... Que ia um real por aí. Um e vinte centavos. Ia dar aí, mais ou menos, pra você fazer esse XP. Além de poder, se você não sabia da, da ganhar, de ganhar essas cards, velho, tu pode vender, velho, se tu não vai fazer esse negócio. Só vende, só tranquilão, vendeu, poupou. Então, galerinha, vou fazer aqui, ó, pra vocês, ó. Tá aqui, ó, galerinha, aqui, ó. Tranquilão, ó, tá vendo aqui, ó Quatro pencils Eu, eu, eu sou sublingue, sou bilíngue que ó, já dá buia aqui, ó Pou, pou Com pandinho, rapidaço Comprou ao vivo, comprar ao vivo Aí, ó, já chegou minha cartinha Aqui, ó Vocês podem ver, ó Stash Ó Vai aparecer tipo aqui ó: uma mensagenzinha e o place quatro pincelzinho, bloco em bag, bag, just não sei o que. Você vai lá no seu perfil, tranquilinho. Aqui tá a medalhinha, ó, tranquilão. Aqui ó, tipo essa daqui deu dois pra mim. Tipo... Mentira, deu um Deu um de XP. Porque eu já upei tomar com a medalha mais 25. Entendeu, guys? Essa, essa foi a dica. O Palácio dos leves na Steam. Sei que você é viciado, né? Nesses negócios. Por favor, deixa o like. Sempre tem que me indigar, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Muito obrigada por assistir e tchau!